Venha viver meu mundo ébrio Onde o louco sai fora de si 48 horas direto Mantenha sua mente perto, seu olhar aberto E se transporte ao microscópico o reino dos insetos Ajuste seu foco ao longe Enxergue o pequeno universo de proporções gigantes Abra uma pequena brecha e olhe mais distante Veja como tudo é fascinante Variedade biológica, viva nossa fauna A flora e a cadeia alimentar dos seres vivos Natural alguns de nós serem nocivos Mas não podemos aceitar desequilíbrio Formigueiro, fuga da colmeia, revolta dos cupins É o enxame de mosquitos. se ouve o um zumbido Vespas, gafanhotos, marimbondos e besouros se unindo Esse evento vai ser lindo, cigarras, cervejos e grilos Não só coro, um só grito Predadores agora correm perigo Nosso alvo são mamíferos, répteis e anfíbios Relatam rumores de uma revolta De uma certa agitação na biosfera Alguém disse que a natureza estava morta Chegou a hora de soltar nossas feras Nessa lei a mãe Gaia é implacável A lei do mais forte ou a lei do mais hábil A lei é a mesma, a da morte inevitável Que se dane a lei, pois a justiça é do sábio Aqui debaixo vejo muito mais destroços Pilha de ossos, se foi mais um dos nossos Chorar não é o bastante, então eu vou aprimorar meu veneno Pra derrubar mais um gigante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 Esse evento vai ser lindo Cigarras, cervejos e grilos Num só coro, um só grito dois agora correm perigo Nosso alvo são mamíferos Répteis e anfíbios Doido não olhar pra baixo e aí pisar em nós Mas os meus que tão voando tem zumbido como voz A conexão é simples, é uma comunidade A vida ao todo como unidade Na última enxurrada alagou o formigueiro No outro vendaval derrubou o vespeiro mas o que dói é ver o malvado humano destruir a nossa casa por dinheiro Não existirá vida sem as abelhas Nada cresce, só a fome nas aldeias Sem polinização, quem cuidará da plantação? Me fale, insetos são a base da sociedade Rebelião no formigueiro, fuga da colmeia revolta dos cupins é o enxame de mosquitos Se ouve o um zumbido Vespas, gafanhotos, marimbondos e besouros se unindo Esse evento vai ser lindo Cigarras, percevejos e grilos Um só coro, um só grito Medadores agora correm perigo Nosso alvo são mamíferos, répteis e anfíbios Rebelião no formigueiro, fuga da colmeia. A revolta dos cupins é o um enxame de mosquitos Se ouve um zumbido Vespas, gafanhotos, marimbondos e besouros se unindo esse evento vai ser lindo Cigarras, cervejas e grilos Um só coro, um só grito Vendadores agora correm perigo Nosso alvo são mamíferos Répteis e anfíbios